Oi, Casas Ecológicas e Colônias Espaciais, recebemos a visita de Vanderlei, que trouxe um grupo com ele. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguineto, nesse último fim de semana recebi um pessoal é, vindo do sul do Rio de Janeiro, de São Paulo, todos conhecidos, estudaram juntos lá na década de, de 80, estiveram hospedados aqui perto em Campos do Jordão, souberam da experiência. AirBnB, Casas Ecológicas e Colônias Espaciais e vieram é, conferir as histórias. Vanderlei é um entusiasta de plantas aquáticas, gosta de colecionar plantas, entre outras coisas. Trabalhou no, no, no Parque da Itaipu Binacional, é veterinário, eles todos veterinários. E aí, por conta dessa intimidade com o ambiente natural, gostam de, de colecionar plantas e tudo mais. Vamos ver o, o que, que o Vanderlei aprontou por aqui. É, pessoal muito querido, né? viram os detalhes todos da, da Casa da Construção, conversamos por horas né, sobre isso tudo e lá no terreno também. O Vanderlei acabou auxiliando na, no, no trato do, do sistema de águas pretas e, ao final, deram a sua é, contribuição ou a sua avaliação sobre a experiência. Hoje estão aqui com o um Vanderlei que está animado, quer levar uma mudinha de copo de leite. Então a gente vai aproveitar e já vamos fazer um, uma pequena limpeza aqui do, do sistema. Viu como eu sou rápido? Pronto, ó, mais do que uma mudinha, ele ele quer levar já o sistema todo lá para o sul. <risos> Limpeza completa. Isso. Vamos ver que ele está querendo também uma mudinha de papiro. Levanta isso muito rápido. Ótimo. Aí para você. Porque o sistema já está pronto. Ó. Agora isso aqui, ó. você faz isso aqui. Bota isso aqui. A muda já está pronta. Beleza. Vanderlei, veterinário, agora aqui eu tenho que ver que também eu vou fazer muito. Ah, Pode levar todas que você queira aí, Pronto, ó, várias mudas oh, e ainda vindo aqui para o sistema já está mais aberto. Vanderlei tem aquários e gosta muito de, de plantas aquáticas. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar né? tá aqui pegando mudas, que eu já vou Ué, A que gente sistema. que agradece. É. E também já ajudei a manutenção também. Sim, sim. E tá boa, quer levar tá boa também? Tá boa, você tem? Não, tá boa não. não, não é... aí eu, tenho. Sim. eu tenho uma muda do meu avô. Ela tem mais de 70 anos. Pô, que legal, hein? Porque ela não para de crescer. Sim. Tem mais de 70 anos. Ó, oh, que maravilha. É. Tem até hoje. Ó, ah, levar. é mesmo. Uma mudinha. É, ela se apresentou para mim. Isso. vou levar ela. Legal. Só para dizer, eu tenho uma também que eu peguei com <risos> Legal. Agora, o que, que você pode fazer? Só tira essa matéria orgânica. Sim. Você limpou esse lado, quando esse lado crescer, Aí você limpa esse. Legal. Tá? E por acaso você sabe o nome dessa... Dessa lindinha, redondinha aqui, ó? Essa daí eu tenho o nome dela, eu posso te pegar. Tá. É, é, é planta de aquário. Sim. Eu vou pegar pra você. Eu pego na internet. Eu não lembro ela de cabeça. São duas ou três espécies dela. Tá. Mas é planta de aquário. Tá, ela é lindinha, ela né? Ela é. Essa aí eu pego na Ó, oh, agora é só deixar secar e pôr num saco, saco plástico. Tá. Aí depois ele dá uma arrumadinha, né, de... Ah, não, aí é tranquilo. Tirar as folhas velhas sim, e tal. Sim. É? E pronto, uma mudinha de chifre de veado. É. E aí você tira com a... E não faz tanto estrago, tá vendo? Ó, uhum. oh, aqui vai nascer outra. Ó, oh, aqui vai... Oh, só pra você ver vai nascer outra que vai substituir essa. Então, tá. tá bem pequena aqui, ó. Tá vendo ela ali, ó? Ela vai crescer num lugar dessa. Então eu deixei uma... Uma substituta. <risos> uma substituta. E Legal. super feliz. Legal. Ah, recebemos a, a visita de um, do pessoal aqui em casa. O Vanderlei trouxe as meninas que eu acho que não vão querer falar, mas Vanderlei é, vai contar um pouquinho de, de si. E contar também o que é que atraiu nessa visita, estão fazendo parte da, da experiência AirBnB. O que trouxe vocês aqui, se a visita, encontraram aquilo que estavam buscando. É, por favor, Vanderlei se apresenta e conta um pouco. É, é, meu nome é Wanderlei de Moraes, né? eu vim é, buscar um pouquinho sobre a questão de bioconstrução, de... É, alternativas construtivas, né? E, e a gente sempre se interessa por esse tema. né? Foi um, uma das coisas que eu estudei é, na minha é, especialização em, em, na área de gestão ambiental. né? E quando a gente veio né, fazer uma visita em Campos do Jordão, a gente viu que tinha essa oportunidade aqui, pelo AIVI, e vieram justamente buscar é, mais algumas informações e tal. né? Fomos muito bem recebidos aqui pelo Evandro e realmente encontramos buscava, né? é, o que a gente buscava, o que você tem aí de, de possibilidades na área da de, de construção, do design ecológico, é, de como é, integrar isso com o ambiente que você está construindo, como você faz é, com que isso também seja agradável. O, a, a casa que a gente visitou aqui é de um extremo bom gosto, de uma simplicidade, né? é contagiante o, o ambiente, né? com pássaros em volta, né? a, a, a, a forma como, como tudo foi é, trabalhado, muito bem interessante. E, e óbvio que com isso a gente leva um monte de ideias, né? pode fazer um, um monte de, de associações, e, e a gente vai construindo nossas próprias... E, é, imagens e as nossas próprias formas de pensar. Né? Então, isso tudo agrega muito valor né? ao, ao, ao processo é, que a gente está querendo montar em, em construções novas. Né? E para a gente foi uma oportunidade muito boa. Né? A gente agradece muito aí a oportunidade. Tá levando umas mudinhas também de plantas aquáticas. É lógico, né? como, como bom colecionador de plantas. E a gente já quer construir o nosso, o nosso sistema né? de de, de filtragem, agregado aí com, com a filtragem por plantas, né? então a gente já aproveitou e já levou as mudas para poder já ter o sistema completo, né, então nada como levar a parte é, viva, né, porque você já garante, né, que a construção você faz, mas a, a parte é, viva você não tem como, né? então você já leva e garante que o processo seja completo, né? foi muito bom, né? muito obrigado aí pela, pelas mudinhas, foi muito bom mesmo. A Iná não quer sair, então... Só a Rita. Pronto. Eu sou Rita de Cássia Menezes e eu vim aqui convidada pelo meu amigo Vanderlei e foi uma surpresa. Nós não sabíamos que viríamos aqui e eu fiquei encantada com todo o processo de construção da casa, porque é simples e sustentável, que é o que mais me interessa, e a beleza da casa, o conforto, é, o requinte da simplicidade, isso é o que mais me encanta. E outra coisa que eu achei muito bacana foi a variedade de vidros, vidros que nos dão a privacidade, permitindo a luminosidade e a proteção dos pássaros que não se chocam a esses vidros. Isso foi uma das coisas que mais me encantou, além do nosso anfitrião nos receber muito bem, ser muito simpático. Então, eu tenho só que agradecer. Essa visão do, dos vidros é muito interessante, isso, né? Como muda o olhar da, de, de cada um, né? Porque cada um traz a, as suas experiências próprias, né? e a sua visão de mundo também. Então, é, é muito gratificante essa história de receber as pessoas, porque a gente conta um pouco da casa, mas também a gente ouve um outro lado que passa desapercebido, né? Uhum. Como essa história do, dos vidros, vidros. É, para mim já é comum, já tem 10 anos que eu, que eu moro aqui, né? Uhum. Então, você trazendo esse olhar... É muito legal, muito agradecido. É. O vidro jateado, o vidro colocado na posição certa. Uma planta que sobrepõe ao vidro e já não deixa o, um pássaro bater, porque ele já tem uma barreira. É, a luminosidade que tudo isso traz ao ambiente. Tudo isso faz diferença. E muitas vezes a pessoa fez isso e nem percebeu. Mas quem trabalha com natureza, né? Nós somos veterinários, trabalhamos com natureza. Me especializei na área de animais silvestres. Então a proteção ambiental faz muita diferença. Então não é só a bioconstrução. Você tem um outro lado que é a convivência com a natureza. E às vezes está agregado e muitas vezes as pessoas nem perceberam. E aqui está integrando isso. Então isso para nós é muito importante. Foi muito legal ver isso tudo funcionando. Pô, que legal, porque a intenção toda era fazer essa integração durante esses anos todos. né? Então acho que estamos chegando lá. Sim, com certeza. Isso é um processo construtivo. Maravilha, muito agradecido. Agradecer sua hospitalidade Legal Eu que agradeço a visita Então por hoje é isso Muito agradecido por estarem acompanhando o canal Se estiverem curtindo dá um joinha, um like, um gostei Compartilha com os amigos Esparrama as novidades Que o conhecimento é legal E precisa ser esparramado e espalhado pelo planeta Um grande abraço E até a próxima